Fala aí Guerreiros e Guerreiras, Soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo para vocês, e como eu havia falado no último vídeo, que iria trazer para vocês é, o Crossfire NA mostrando o servidor BR, sim, já tem um servidor brasileiro aqui no Crossfire NA. Então, mas antes é de começar, de mostrar para vocês, mostrar a diferença e provar para vocês que o servidor é brasileiro. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder a novidade, para não perder tudo que tá acontecendo no mundo do Crossfire. Tá? É, pessoal, também, eu tenho lido os comentários, tá todo lido tudo que vocês comentam. E tem bastante gente falando é, coisas que não tem nada a ver. Falando que eu, que eu, que eu não gosto do jogo, que eu não... Gente... Eu, eu, eu jogo isso aqui, eu faço live disso aqui, eu gosto, eu mais do que nunca quero ver o jogo, né, o jogo se levantar novamente, mas a gente tem que mostrar, é, trazer as informações para vocês de tudo que tá acontecendo, e sobre o Crossfire em Coreia, se vocês não sabem, um dos donos, né, da, da, do, do, do Crossfire, da, da, do Smilegate lá, do da Gate é coreano, então isso influencia em muitas coisas, sem falar que algumas atualizações que chegaram, chegaram, chegavam lá vinha para cá. Então tem muita influência, cara. É, o fim do Crossfire Coreia no nosso Crossfire. Então eu não tô falando besteira, não tô falando coisa que eu não sei. Tô falando coisa que é pesquisado, que é tirado dúvida, que é a fundo, tá? Então pode ter certeza, se eu tô falando aqui, é porque eu sei do que eu tô falando. Pode ser, você parar de ser boneco, areudo, falando um monte de coisa aí, ah, que, eu, que, eu, que eu não sei de nada, que eu... É, é... Vocês <risos> é terrível, eu tô lendo seus comentários, então presta atenção oh chupa bife, analisa direitinho os fatos aí que vocês vão ver, tá? E hoje eu vou mostrar mais, um, mais uma coisa aí, pode ser bom ou pode ser ruim, aí você que decide, vamos lá. Tô aqui no Crossfire NA, né? Tô aqui, baixei o Crossfire NA pra tirar essa dúvida, pra mostrar pra vocês, porque não tem vídeo, não tem nada aí na internet, ainda não vi nenhum canal fazendo isso. Então tô aqui no Crossfire NA, ó... Aqui, como vocês já sabem, já tem o Crossfire NA, né? Os servidores do Crossfire NA, que são esses. Os pings são altos, normal. Tem o Crossfire Europeu, né? Que migrou, né? Eu não lembro, eu não sei que, qual que é esse. Não sei se é, o, se é o espanhol, não sei se é o outro Crossfire que tá aí migrando pra cá. Eu sei que eu, eu, o Europeu, né? O Crossfire Europeu, o Crossfire NA e o Crossfire BR, né? O, o, o servidor BR tá aqui e um servidor... É, Separado, creio eu, que seja para os países próximos ao nosso, ali. o, que, o nosso servidor já, atualmente, o, o AL, tem pessoas que jogam da Argentina, se não me engano do Uruguai e do Paraguai também. Então eu acho que esse servidor aqui, o Norte, é para esse, é esse pessoal, já o nosso é o Sul, mas antes, eu, vou, eu vou, vou aqui já no Sul, deixa eu ver se tem alguém jogando aqui que dê para entrar. É claro que ele não tem ninguém. Muita gente não sabe. Então é muito bom trazer isso aqui para vocês, ó. Vou entrar aqui só para demonstrar para vocês, ó. Aqui vai ter alguém jogando aí de outros países, mas eu vou entrar para mostrar para vocês o meu ping. O meu ping no Crossfire, no Crossfire, no nosso Crossfire, no Crossfire, é 3-4. Aqui vai ficar a mesma coisa. Você vai ver que é o servidor BR. É o servidor BR, ó, oita bexiga, ó sensibilidade, meu, que jogo isso, ó, ó o meu ping, rapaziada, olha só o meu ping, eu tô com o ping 4, jogando Crossfire NA com ping 4, tá, e esses aqui, ó, são de outros estados, ó lá, ó, tem até o brasileiro, e aí, aí, rec, ó lá, ó, o cara de, ó, outro cara do Brasil, o Black Steel, sabe o Black Steel, se você tá assistindo, vai sair do vídeo, vai sair no vídeo. Ó, ele tá jogando, ele tá com 20 de ping e eu tô com ó, 8, 4, 8, O máximo que eu, do teste que eu fiz aqui, eu fiquei com 18, no máximo, cara. Então, pra quem já jogou NA, pra quem é das antigas, jogou NA antes do Crossfirelli chegar, entendeu? Sabe que o ping era 150 a 200, ó, e jogar ping 3, meu amigo. Ping 3 no Crossfire NA. Crossfire NA. Então já vou explicar mais por que isso. Por que disso. Agora eu vou entrar, ó. Agora vou entrar em outro servidor pra vocês verem. Tá? Agora eu vou entrar. O nosso servidor vai ser esse aqui, ó. O Latam, né? Que é, servidor, é alguma coisa das Américas aqui, da América é, Não sei o que das Américas, um negocinho, não... só pesquisar no Google aí Latam que você vai ver. Então, é aqui ó, o nosso é o servidor sul, que é, que é a nossa América aqui. Ó, eu vou entrar no Crossfire Norte América, né? Que é o servidor deles, o NA. Vocês vão ver que o ping vai ficar bem alto. Vou colocar um DMzinho aqui. Cadê um DMzinho que esteja rolando aí? Ó, vou colocar um DMzinho. O ping vai ó, nas alturas agora, e vai ficar um lag violento. Eu joguei algumas partidinhas antes de fazer esse vídeo. Eu vou até jogar lá, colocar um modo bot e vou mostrar pra vocês. Nossa. Ó, ó o ping como é que tá agora. O ping tá 160. Eu jogando no servidor dos caras, né? Aí fica aquele lag, aí tem o delayzinho, né? Delayzinho não, delayzão, né? Tem o delay monster. Tá? Isso com 150 de ping. Esse é o servidor norte-americano, tá? É o servidor do NR. Então, ó, meu ping é, ó, é, vai ficar nesse, ó. O ping vai ficar nesse, 160. Ó. Vou sair. Vou entrar em, agora vou entrar no servidor europeu. Eu vou entrar no servidor europeu pra vocês verem também. Como o ping fica alto, porque são servidores diferentes, né? Ó, aqui, ó, europeu. Então aqui no europeu, alfa. Vamos lá. Qualquer é salinha que tiver aqui do europeu. Deixa eu ver se tem alguma salinha funcionando. Ah, tá com sala. Até aqui tem FK. Tá precisando do quê? do que é só os brasileiros que fazem FK? Cadê? Ó, tudo tá com senha, mano. Deixa eu, deixa eu achar um servidor aqui Que esteja mais cheio europeu Aqui, deixa eu entrar no Deltas Deixa eu entrar aqui Cadê um Demezinho? Tá hum, hum, hum. Cadê um demizinho? Sai destrói Cadê um demizinho? Tá um demzinho ah, não dá Sala cheia Tem que entrar um que dê pra Ah, eu vou entrar um castelinho Aqui, só pra meter o louco Pronto, tendo no castelinho aqui, vocês vão ver o ping também, 150 a 200 no, no, no europeu, tá? E já vou explicar pra vocês o que tem a ver, tem a ver muita coisa, muita coisa, ó, nossa. Ó, aqui já tá, o servidor já tá altíssimo, porque é bem mais longe, né? Ó, já tá, o ping aqui já tá 230. Então, ó, vou pegar uma partida aqui só pra vocês verem, só pra trazer informações pra vocês, né? O bichinho, o cara morreu como, mano? Ela tomou da onde? Lá de baixo? Ah, Pode ter morrido ali, tomou da rampa né? Ó, 230. Ela matei mateu o cara. Então, ó. Ping 200. Pessoal. Aí, aí vocês... A pergunta é, por quê... Que já teria um servidor brasileiro aqui no Crossfire A. Já se perguntou? Você já parou para analisar, para pensar? Já temos o Crossfire A. Já temos o Crossfire espanhol que migrou para cá. Que próximamente está o pessoal da Europa. E tem o outro Crossfire que migrou também para cá. Não lembro o nome. E agora tem só dois aqui. Servidores é, das Américas, que seria o nosso. Em fase de teste ainda não foi divulgada, não foi falada, mas tá aqui. Já tá disponível. Então, isso é um grande indício. Que... Ó, deixa eu ver. Ó, ping. Que é só... Agora ping. Isso é só um indício. Que... O nosso Crossfire, se vier a fechar, não sei se vai fechar, eu não sei quando, tempo, se vai fechar. Mas se vier o caso do nosso servidor lá no Brasil fechar, o que, que vai acontecer? Vai migrar para o CFNA que nem o Crossfire Europeu, que nem o Crossfire Espanhol, juntamente com o Crossfire NA e os outros crossfire mais próximos aí. Vocês entenderam? Então não seria... Né, deduzo eu penso eu creio eu que o nosso não seria não, não iria fechar de vez mas iria migrar o servidor pro NA pro pessoal continuar jogando então essa é a minha hipótese né esse é, é uma possibilidade que pode acontecer porque você pensa por que iria ter um servidor brasileiro no Crossfire NA por quê para quê se não para uma futura migração, não sei, pode, durar, pode demorar um ano, pode durar mais, não sei, não sei, é, Tá acontecendo bastante coisa, é, hoje, né no dia que eu tô gravando isso aqui, teve um comunicado da Z8 explicando sobre mudanças, que vai melhorar o jogo, que eu vou falar isso em um outro vídeo, mas pensa um pouquinho, por que que já tem um servidor brasileiro aqui no Crossfire NA, para que? Só pensar um pouco, gente. Só pensar um pouco. Eu joguei, cara, e, e, e é tranquilo. Eu não, eu não vi. Pelo menos no, no nosso servidor não, não tem lag. Não, dá pra jogar de boinas. Dá pra jogar tranquilo. Deixa eu criar uma. Um modo boot aqui. Vou colocar uns 40 aqui, só pra.. Solinho. Só pra vocês verem vocês entenderam? então é, são são muitas coisas são coisas que vocês têm que começar a pensar começar a juntar as peças começar a juntar as coisas cara porque é, não, não, não teria não teria sentido é, o pessoal criar um servidor aqui né hospedar um servidor para não só por ter ah vamos colocar um servidor do Brasil lá só para ter um do Brasil não cara tu tem um porquê um porém então Pode ser sim, tem essa possibilidade do nosso, do nosso crossfire migrar né, e se juntar e virar um, um, uma massa só, né? Juntar todos os... Quando eu aqui no bot fica zero. Não tem... No servidor nosso não, te... não tem lag. Ó, bateu, ó. Bateu, derrubou, parceiro. Bateu, derrubou. Então, tá bem estabilizado, tá bem tranquilo. E você jogando modo bot, joguei lá, vocês viram que eu entrei, ficou ping 3, ping 4, ping 18 no máximo que eu tive nos outros testes. Então, cara, é uma possibilidade, mano. É uma possibilidade, é uma possibilidade se vier acontecer de um possível fechamento dos nossos servidores lá no Brasil. Aqui no Brasil, né? No Crossfire AL, o pode ser que migre, né? E tenha alguns servidores pra gente continuar, pra galera que quer continuar, pra galera que quer jogar, ou no possível também chegada de um novo Crossfire, a galera que ah, vai fechar, a gente vai perder. Não, pode ser que o um servidor migre pra cá, porque já tem um servidor brasileiro aqui. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Esse vídeo que eu queria trazer e mostrar pra vocês, porque ninguém, acho que não vi nenhum vídeo falando sobre isso. Para vocês verem que já realmente existe um servidor brasileiro no Crossfire NA, esse aqui é o Latam Sul, né, que é <coughs> o Latam Sul e o Latam Norte. O Latam Norte eu acho que é por... pras regiões mais extremas, como eu falei dos outros países, Argentina, Uruguai, Paraguai, essas coisas, e o nosso aqui da América Central seria o Sul, que é o Sul, tá bom? Então se você gostou, se você, o que, que você acha, Você acha que essa, que essa teoria, que essa hipótese tem, tem, tem tudo a ver, ou que fala, não, não tem nada a ver, você tá falando, você tá inventando, então deixa aqui nos comentários, e não esqueça de deixar o like, divulgar, compartilhar pro amigo seu essas informações aí, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, um ótimo dia, uma ótima noite, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Fui, e lembre-se, porque ser gamer é uma guerra. Valeu, chupabir.